Ô, oh, gente, eu vim falar um recado pra vocês. Vocês ficam falando que papai não tem com ele tem com sim. E eu não vou desistir dele. Arrasou, minha filha. Arrasou, minha querida. Pronto. Soltou a franja de uma vez. Mais, filha. Mais nada, papai. Eu vou te ajudar a falar grosso. eu não vou desistir. E... Por favor, pelo amor de Deus, segura essa franga sua, pelo amor